Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe e eu vim deixar aqui algumas informações cruciais sobre o x para pra você. Se você tem alguma dúvida se ele vale ou não a pena para resolver esse problema que você tem e já te incomoda há tanto tempo, fica até o final, porque no final eu vou até deixar uma dica bônus que vai definir ou não se você vai ter um resultado com esse produto, tá certo? Eu já vou ser bem direto ao ponto e vou dizer a você de que o funciona e você pode ficar muito seguro de que ele não tem contra-indicação. Tá certo? E não vai trazer nenhum efeito colateral para o seu organismo. Você comprando o Xenimal, dá uma olhada na bola dele e você vai perceber que todos os componentes que tem nesse produto, que fazem o Xenimal, eles vêm de origem natural. Então eles não trazem efeitos colaterais e nem tem contraindicação devido a isso. Você entende? Diferente de outros produtos no mercado que são totalmente artificiais e que muitas vezes podem trazer mais mal para o nosso organismo do que benefícios. Então. Podem, podem ficar seguros de que a x não vai ter efeitos colaterais com relação a vocês, e também ele não tem contraindicação, você pode usar com tranquilidade. Você sendo maior de idade, é claro, tá certo? E se você tem dúvida se ele vai ajudar você com relação à disfunção erétil, e à ejaculação precoce, eu já posso dizer a você de uma forma bem simples e direta, de que sim, ele vai resolver essa dor, ele vai resolver esse problema. Ele age de uma forma muito potente com relação ao nosso libido. Ele vai regular os seus níveis de libido, fazendo com que você tenha desejo sexual com mais frequência e por mais tempo. Tá certo? O Xenimo é muito poderoso e ele vem fazendo muito sucesso devido a isso, porque ele traz resultados. Ele vem sendo muito vendido e muito divulgado no Brasil, porque ele já fez muito sucesso fora do Brasil e agora está fazendo aqui dentro do nosso país. A dica bônus que eu prometi para você é o que vai definir realmente se você vai ter um resultado ou não. Porque você só não vai ter resultado se você não tomar. Né? Esse produto, como eu disse, ele está sendo muito vendido no Brasil. E muitas pessoas estão até falsificando esse produto. Se você tomar um placebo, você não vai ter o resultado, é claro. Então toma cuidado para não comprar esse produto no mercado livre, nem na OLX. Porque, inclusive, se você ver aqui, ó, deixei o site oficial... Site oficial do produto, porque é só lá que vende o produto. Os produtores eles já deixam bem claro e bem alertado de que eles não permitem que esse produto seja divulgado e vinculado no Mercado Livre e na OLX. Então, se você vem nesses marketplaces fora do site oficial, pode ter certeza que é um produto falsificado e vai fazer até mal para sua saúde. Não vale a pena você se arriscar. Se você quer ter esses resultados que você está procurando com o Xenom, pode ter certeza que você vai ter. É só comprar aqui no site oficial, isso vai te ajudar muito, meu amigo. Deixa até nos comentários os resultados que você está tendo com ele. Se tem alguma dúvida que eu acabei não respondendo, eu até peço desculpas, tá bom? deixa aqui nos comentários que eu respondo e pode ajudar outras pessoas que têm dúvidas sobre esse produto, tá certo? Vamos se ajudar, vamos se ajudar, meu amigão. Então, tá aqui ó, o site oficial é esse. Deixei nesse primeiro link na descrição e no primeiro comentário para te ajudar. Espero que te ajude e essas informações realmente tenham sido esclarecedoras para vocês. Tá certo? Forte abraço!